A live. Tem ideia. Boa ladrão. Tomou, tomou, tomou o meio lá. Rapaz, ou fake, é. hein? Cabuloso, <risos> cadê o cara? Ah, nossa, mainline! Você lembra desse cara, Dad? Mainline. Eu esse cara e, tipo, eu cheguei em 2019, tá ligado? <risos> mainline, agora. Tô pica bem, do é? terra aqui, viu? Eu tô tô pica do terra uma uma também. Não. não entrou porque, casa. casa. Deixei entrar, guys. Deixei Mas entrar. Masa casa. Abriu a porta. d Porta, Porta, porta Do lado do terra, velho. Do terra. Quer rasgar? Toma tiro do peito. Overloads. Bora, um, dois, três, Bombe morto. Tava a porta, bem 50. cinquenta. tá, Tem em cima do bombe tá, Bem Casa, casa é meu. Catch, morto. É. Eu vou ficar pro S terra, tá terra aqui, então. Casa. Um não em cima não do não terra, do Pode pular pro catch. Tem tem terra. Terra. Não, cara não, Dudu. Tem três aqui, pelo menos. Em cima do terra, em cima do terra, mãe. do Mais nada, mais nada eu acho que passada já pro quest. Eu tô mirando, eu tô mirando. Pode subir que é 20 segundos que coisa lastra isso. É. É. Se mata, ele, é, mata, ele, mata. ele. the chest. do. Bem, guys. Vermelha, tá? Tem um For cara embaixo, mais um, mais embaixo. Só que é meu. Vermelho. Eu voltei já. Então cara vermelho. um cara vermelho. Porta é minha, Bartinho. Porta é minha. Tá. C4, C4, ROT. Desci, desci. Desci também. Miado, tá? Eu tô embaixo, embaixo, não é um desce não. Vira tá? ah, esquerda, Vire não, esquerda não. pra mim. Vou, vou dar rampa tá. morta, mais um. Esquerda é minha, tá? Esquerda é minha. Pera aí, pode, pode ter um cara no catch aí no time. Ou... Tá. Um embaixo do catch, eu acho que o outro foi miolo. Tá vendo rampa. O... Tá bom, tá bom. Porta e terra é meu. Tá. meu. Tá. Tá, cat é meu, cat é meu. Eu não vou mexer não, velho. Tô tentando pegar B aqui só. Uh cat morta, mais outro cat morta. Agora vou fazer... vou fazer h a da porta. P vermelha. Entrou, entrou a porta morto. Ah, mais, a mais a porta. A casa. Deve Deve mais a porta. Porto. F2? Porta Não? Casa é meu. Casa Nada é meu. fora, guys. Uma tá. porta voltou correndo pra casa. Casa pra esquerda. Morta. Era a eco? Era. Semi? Não sei. Igonzinha, é Não. Não, precisa. Não, nada. Eu vou fazer molotov e HE aqui na porta, embaixo do porto. Tô querendo ir pro terra, talvez. Fica perto do terra. É vermelho, é? Desce então. Vou descer, é descer. Eu tô largando a B. Um terra, até quando o terra um. Terra. Peguei um. Um Vai passou o secret. Se três Seekers, pá! Ah. Tá, Três secret se descendo. De um vermelho, um vermelho. Fechei ângulo. A gente tá com dois Tô marotando aqui, nele. Só tem um fora. Tem que morto. Um flashback. Do, dois, dois, dois passou, dois passou. Dois secret. Desceu. Dupla que é meu. Não dá nada. O outro morto, vindo o Vidro, bebe, o acho? Vidro, acho. O bebê, o acho. O oh, miral vidro, vidro, vidro já já. Um vidro. Mara, Mara. Mara. Mara. Mara. Mara tá marotando tá nele, é só fichar. Tô baixo não não. Ah, então tem, tem é duto. É, vermelha. Nada, nada. De é nada fora. Tirei B. Mais 3, 3 B. Desce, desce, desce. Pegando embaixo o cat morto e desce o Tem uma coach agora. Desce é. Vas mal a casa. Acho que você pode. Três faltas, secret. Secret, Baixo, Boa. Mais um, mais um, mais um pra porta Três, do... Eu larguei tela, batim. Tô pocket. catch. é do terra aí, man. Casa dois, dois, dois. Do é bia. direita, direita, é direita, Bia, Boa direita. Mais outro. Para comigo. Tá tudo tá tá morreu. Não tá sei aí, outro. Pode ter Mais outro, no Tô no Bob aqui comigo. Mas, mas, mas, mas. Não sei se tá esse. Caso de alto. Cadê ele. Pegou, peguei, peguei, já peguei. Tem é. fora, tem bastante fora, guys. Tá. Dois ou três? Pararam. Abriu circuit um, ok. Circuit um, Drogue dois. Five. Travei eles, guys. Vou se volta do secret. Não vou tudo do secret. Tinha dois ou três secret lá. Fica Vai comigo então. Na porta, não, pera aí. Tem um porta tem um porta aqui. Tá. Ó, na tá direita bom. da porta um e usa um. Um secret. Mais um, mais um. Eu deixei. Descei com você? Um desceu já. Passou um, passou um. Dei tiro no duto e voltei. Ramba! É Se aproximou não? Caramba, eu vi um cara caindo, velho, que merda é essa? Uh -huh. Uh -huh. É Nico, Calopsault? Bora. é meu. Erraram o auto, erraram o smoke, erraram é o Mais um pro terra, aqui, dá. Spa. Mais um pro teco, vida até até teco, Mais um pro terra Spa. até até comendo. É tá. Tá. tá, tá, morreu. Morta entrou, morta. pra cá, lado. Tem duas fights. Tá, Smoke, só. Passando um. Ah, é é... que... vidro. Não, vai descer vidro, vai descer o vidro. Vai descer o vidro, Parece Eu vou pegar. Foi bebê um. Bebê é, muito é, suado. É, é, Se eu tivesse colete. 10 de vida esse bebê. Boa. Dupla 1, dupla, dupla o vidro. Olha, Valeu, Dudu. Comigo? É, eu, eu, eu vou esmogar aqui uma... Passou nada ainda. Passou, passou, Dudu. Peguei em cima, cima, cima de você. Peguei em cima de você. Mano, a biola é nossa, mano. Eu não vi nada. Vindo tem vindo um pro, um pro terra. Um pro terra. Um é intra-terra, guys. Não, boca do miolo do lado. Boca do miolo, um aí. 3 secret, guys. 3 secret. Mais dois, mais dois. É de cima. Du, tu, tu, tu. Eu descer, mano. Dudu, Dudu. Mais lá. um, mais um, Dudu. Biola, um esse aí tá muito louco. Nossa, sotaco. Boa. Bonito pra caralho essa vez não. Mas... Um, dois, três e. Terra um, terra um. Sando, passando. É cara, Morreu, terra. Cat, cat, cat Tem casaco. Cat 2, dois catch. Pega neles. Mais outro picando cat. Pica um, dois picando cat, guys. Duto, Duto, subiu, Duto. Morreu. Duto. Morreu. Meu Deus do céu, velho. Mal sim. Do guarda bug aí, velho. Quebrou casa. Okay. Mais outro casa, mais outro casa. Casa também, casa também hoje. Puxa. um muito bode. Bicho, bicho é, eu tá É, eu fazer isso. <risos> outro azul azul. Peguei, Beleza. Fui eu, fui eu. Do nada, que do, do, do, do, do escapar. Já morto, guys Tenta Nada, por enquanto aqui. Vou na farmar, Nada do Porta... Porta morto. Você vai, hein, filho? Pois é, velho. Pois é. Eu tô em cima do vou fazer a Vai? Bora. 2, um, 3. E... Ah, Se mas, o mas, bicho dá ali, ia ser muito engraçado, velho. Quebra o da direita pra mim. não? Pra não tá morto Catch morto. Eu vou pegar a doutrina só, mano. Né? Pera Catch morto. Tá medo, tá medo. Vai, mod. Tá mais um catch. Vai. Morto. Boa, mod. Deve estar tá. mais. Tá. Voltou pro miolo, tá? Não, tá radio ainda, na direita. Radio ainda. Tá gente. É. Tava tentando andar tapzinho nele, mas funcionou, velho. Preciso... Pera não Os quatro pode. pulo leto. Pega aí. Não tem. Tem um. Não terra, guys. Não de de terra. terra, guys. Eu vi nada terra, Tô entrando no já, Vai ter um CT e um CA2. Não, não. nada um do, do TR, terra, terra, guys. Vai nada tripa. É. Pra... Catch, catch é Casa 1. Um. Casa morto. Catch é meu. Surprise. Tem ele, Catch? Catch, <risos> Moto, de novo, né, Boa, terra, vou de Opa! Opa! Opa! Tá? Opa de alp, guys! Picando, picando! Terra, Opa, terra, terra, terra, terra. Opa, morto, guys! Tripla, morto! Já deu até um rolê! Era isso, ir, isso, Mais um, mais um, <risos> mais um, mais um. <risos> deu... É, O que eles falaram que se eles faziam. Vem fora comigo aqui, caiu do outro, caiu do outro! Eu vou pegar! Vai matar não! Opa, morto! Passa, passa, passa, boss! Tem mais um aqui, vai do cat. Um tá morto? Não sei onde tá esse. Eu acho que eu vi embaixo do cat, não sei. É, tá vida. Boa, boa, boa.